E aí pessoal, beleza? Vitor Gudanaria trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje, pessoal, eu vou trazer um tutorial muito simples de fazer aqui no Minecraft, que é como instalar texturas e shaders. Mas antes de começar o tutorial, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal pra mais vídeos como esse. Então, para começar logo o vídeo muito simples, muito rápido Vamos lá Primeira coisa, você precisa ter uma textura instalada Em formato WinRar Mas se você não tiver nenhuma textura instalada nenhum WinRar, o download está aí na descrição De uma textura de Among Us Que o meu amigo fez E também do canal dele Então vamos lá começar logo o vídeo vamos Opções Pacote de recursos A textura já está aparecendo, mas ó Você vai clicar aqui ó, em abrir pasta de pacotes Pessoal, depois de ter clicado em abrir pasta de pacotes Vai aparecer esse arquivo aqui o seu não vai ter nenhuma textura Vai estar tá assim, ó. deixa eu colocar aqui de volta aqui. O seu vai ficar assim, o meu já tá com outra textura Mas uh, o seu vai estar tá sem nada E você vai clicar aqui com o botão direito em, na, na, na negócio de pastas E clica em onde está instalado No caso, o meu tem tá download Então eu vou clicar em downloads Daí depois disso, eu vou pegar a textura minha em formato em RAR E colocar dentro dessa parte dessa parte aqui de resource packs e a nossa textura já está instalada no Minecraft vamos lá entrar para ver como que tá. pessoal a textura já está aparecendo aqui vamos clicar aqui em ah, para aplicar agora vai carregar e depois que carregar a textura já está funcionando ó. já tá tudo certinho vou até equipar aqui a armadura para vocês verem textura muito boa que o meu amigo fez pixel por pixel dessa textura então, vai lá no canal dele, passa lá, se inscreve lá. Então, vamos ensinar agora como instalar shaders. Pessoal, para instalar os shaders é, um uh, é, um é igualzinho da textura, só que o que acontece é que você, ao invés de entrar no negócio do, do, das texturas, você vai entrar em shaders. Então, você vai clicar aqui em opções, gráficos, aqui em shaders. Pasta de shaders. Pessoal, depois de clicar em abrir pasta de recursos você, uh, uh, do shaders, vai aparecer essa pasta aqui, tá sem nada. Você vai entrar na pasta onde você baixou. Uh, eu, vou, eu baixei aqui numa pasta chamada shaders e texturas. E agora o que, que eu vou fazer? Você vai arrastar o arquivo winrar do Soul shaders pro arquivo uh, da, da do shaders. Agora, que, que veio aqui pro shaders Specs, você vai clicar com o botão direito aqui e vai... Aparecer, extrair aqui você clica com o botão direito, é esquerdo na verdade, é, em extrair aqui e pronto. Seu shader já está aplicado. Só você voltar para o seu Minecraft. Vamos ver como que tá, pessoal. Depois de ter instalado aqui, vou mostrar lá nos shaders. Agora tá aparecendo aqui Zeus Handweld 1.01.zip. Vamos ver se deu certo. A ah lá pessoal, shader se instalado com sucesso. Lembrando que você precisa ter o Optifine instalado uh, para aplicar shaders e texturas, o link do Optifine tá aí na descrição junto com os shaders e com até te as texturas. Então esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado, é um tutorial muito simples mesmo e compartilhe para quem não saber e para seus amigos como que instalava shaders e texturas. Se espero que tenha te ajudado, esse foi o vídeo, valeu, falou e fui.